a existência do homem e da mulher. O problema do ser humano é que ele vive sem parar para pensar que a vida é curta. E ele precisa se preparar para encontrar-se com Deus, que a riqueza tem asas, ela é volátil, ela é instável e é loucura confiar nessa instabilidade e que a morte chega, é certa. É repentina e muitas vezes inesperada.